Fala galera, beleza aqui, fala Matheus Bom, faz tempo que eu não faço isso que eu gravar vídeo Porque, tipo assim, gente, eu já expliquei pra vocês que, tipo assim A escola tá sendo muito difícil nessa quarentena Tá sendo muito difícil fazer as coisas, tipo, gravar vídeo Ter tempo pra gravar vídeo, pessoal Então, me desculpe mesmo pelo mau rendimento do canal Então, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre por que o K-pop não é muito organizado no mundo inteiro E você deve se perguntando Por que o K-pop não é tão, assim globalizado no mundo inteiro, na verdade é, mas pensa comigo gente, é, não seria melhor se eles liberassem mais vendas para o Brasil, se liberassem mais vendas em outros países? Por exemplo aqui no Brasil, é, há pessoas que não têm é, oportunidade para ir em shows todos os dias, em signs todos os meses, sabe, juntar dinheiro para isso, tipo assim, aqui no Brasil é, a gente vive, já é difícil a, a vida no Brasil e tipo assim, não é fácil, eu, na verdade não seria fácil ir no show todos os dias Eu sei que grupos de K-Pop como o Card, o BTS já vieram pro Brasil E foi um sucesso, um sucesso estreando Mas tipo assim, é... vim, to... vim todo todo mês não? não os que eles vieram, por exemplo, vim todo ano, sabe? Não vai ter tanta aquela presença como a primeira vez, sabe? Porque tipo assim, a primeira vez é tudo tipo, ah... Primeira vez que o grupo vai, vamos todo mundo E tipo, eu conheci pessoas, ARMS, pessoas que gostam de outros grupos que vieram pro, pro Brasil E tipo assim, essas pessoas daram o um máximo delas pra ir pra São Paulo pra assistir o show, cara e, Tipo assim, pegaram um ônibus, trabalharam, venderam coisas deles, sabe? E tipo assim, até comprar um like stick é a pior coisa que tem que fazer, você tem que... Tipo, juntar dinheiro, tipo assim, juntar dinheiro no Brasil é uma coisa difícil demais, muito difícil Porque, tipo assim, eu sei pra que nós que somos adolescentes, pessoas que são crianças Não se importam muito com comida e tal, comprar comida Mas, tipo assim, é uma coisa difícil, sabe? A gente vive numa crise no Brasil E isso é sempre imposto aqui na nossa sociedade E, tipo assim, gente, se a Coreia soubesse mais valorizar é, outros países também, por exemplo Lá na Coreia eu sei que os números de cada grupo são os mesmos números, nunca mudam. Porque, porque tipo assim, eu, esse papo já tava na minha cabeça há muito tempo, eu só queria puxar assunto com vocês, porque, tipo assim, não lança nada no Brasil. A gente não sabe nada. Por exemplo, a Miyuki fez um vídeo recentemente porque a solista Alexa é, foi totalmente esquecida. E, tipo assim, ela fez um vídeo recentemente também que ela falou, pessoal... Que tipo assim, a Coreia não sabia divulgar muito, sabe, os grupos deles. Por exemplo, ah, tem notícia que os coreanos sabem e a gente não sabe. Por exemplo, ah, a Momo saiu do Twice. A gente vai saber, gente, só depois, tipo umas horas, uns três dias depois. E tipo assim, se eles tipo, jogassem pro mundo inteiro, tipo uma globalização enorme, seria mais fácil, gente, por exemplo, a... Para os grupos terem mais sucesso, por exemplo, o Card é um sucesso que não faz tanto sucesso na Coreia, mas faz internacionalmente E tipo assim, os fãs são poucos, porque nem muitos conseguem pagar um like -stick, comprar um álbum, sabe? Porque cada país tem sua crise, cada país tem seu estado, gente Então, eu conheço muitas pessoas que falam, nossa, eu não tenho like -stick, eu queria tanto comprar um like -stick. Aí vai lá e pergunta, por que você não pode? Por que eu não tenho dinheiro? E tipo assim, é difícil, a gente tem que pensar nisso e esse é o meu consentimento que eu vim falar pra vocês. Então já vai deixar o like no canal, porque é muito importante, muito importante mesmo. Quero pedir desculpa pra vocês por não estar tá tá passando calado, vídeo, Não pessoal, quero porque falar com bandeirantes, a com ninguém na, na, na frente das muito câmeras. Difícil, muito difícil, por quê? Porque, porque, tipo, tem tenho muitas atividades pra fazer, vida de adolescente não é fácil. Você só, quem é adolescente, por outro lado, sabe que não é fácil adolescente, não é fácil. Então... Obrigado por assistir esse vídeo. Hania Haseya!